Remake no mapa da Inferno Remake no mapa da Mirage E sim, essa será a nova arma do CSGO SG-556 Uma nova versão da SG-553 A Krieg que temos hoje no jogo Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Patilha, hoje eu tenho muita coisa insana pra mostrar pra vocês E não são coisas que eu tirei da minha cabeça Ou que um passarinho falou Ou que eu vi de um gringo sem credibilidade nenhuma falando Não, isso daqui são vazamentos Lançamentos oficiais Esperem, tem muita coisa insana pra mostrar pra vocês O bagulho tá louco Rapaziada, antes só quero avisar Porque é só hoje, dia 25 Começou a Dash Friday Apenas hoje, se você for comprar alguma skin na Dash Coloque o cupom Dash Friday E aí você vai ganhar mais 5% de bônus Ou seja, tudo que você vier a comprar Se tornará mais barato Esse cupom tá válido por apenas 24 horas Então se você tava pensando em comprar uma skin Mano, esse é o momento Dashskins.com.br, todo mundo conhece Eu não preciso falar muito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 Something's on me Rapaziada, o ano está acabando Estamos quase aí já em dezembro Porém, ainda há tempo de uma grande atualização aí Chegar ao CSGO Pra quem discorda, basta analisar a história recente do CSGO Nos últimos três anos, três operações foram lançadas Uma a cada ano Na verdade, apenas em 2018 não tivemos operação Em 2017 tivemos a Operação Hydra 2018 passou em branco, porém em 2019 A Operação Teia Fragmentada foi lançada no dia 19 de novembro Já a Operação de 2018 2020, sabe que dia que foi lançada? 3 de dezembro. A operação de 2021 foi lançada dia 22 de setembro, mas o que eu quero dizer para vocês é que não há um mês específico, uma época específica para ser lançada uma operação no CSGO. Em 2020 foi lançada em dezembro, ou seja, ainda há tempo, mas pode sim acontecer de 2022 passar batido, porém, eu acho que isso não irá acontecer, rapaziada. Isso porque, no começo agora de novembro, a equipe de desenvolvimento do Dota 2, que para quem não sabe o Dota 2 também é da Valve, enfim, a equipe de desenvolvimento lançou uma segunda parte de um passe de batalha do jogo, ou seja, uma nova atualização para o Dota. E já que o Dota é um jogo que tá rodando na Cersei 2, eles sempre aproveitam essas atualizações para testar alguma coisa como se fosse no CSGO. Nos arquivos compilados dessa última atualização do Dota, conseguimos encontrar não uma, nem duas, mas muitas, muitas referências ao CSGO, indicando aí atualizações que estão prestes a chegar. E por que eu comecei esse vídeo falando de operação? É porque essas grandes atualizações Podem vir junto de uma nova operação Afinal, quando a Valve lança uma operação Ela apenas não coloca ali algumas missões e várias novas skins no jogo Ela costuma trazer também mudanças que impactam diretamente no game Seja no competitivo ou na maneira que o jogo funciona Por exemplo, na última operação, na Operação Arptide A Valve adicionou o drop de granadas Na Operação Presa Quebrada, lançada em dezembro de 2020 Ela adicionou novos modos de jogo Na Operação de 2019, a Operação Tenha Fragmentada Ela trouxe um novo conceito de skin as skins para agentes Que sim, já existiam para outros jogos Mas o CSGO foi uma novidade Mas cachorro, nos conte logo Quais atualizações tão impactantes vazaram para você estar tá gravando esse vídeo Beleza, vamos lá Mas antes, Não, mas antes nada Vocês acharam que já viria a D, né? Não, hoje vamos direto pro assunto Atualização em skin de agente revelado em alguns códigos escondidos ali na última atualização do Dota 2, um aprimoramento em uma skin de agente que já existe no CSGO, no caso essa skin de agente aqui, uma agente mulher, mãe, frio mortal Jameson, pelo que foi vazado rapaziada tudo indica que os desenvolvedores estão testando como será a animação dos cabelos dos agentes presentes no jogo após uma grande atualização que pode sim ser a Cersei 2 até por isso isso foi testado no Dota ou seja, quando nos questionamos o que terá de diferente no CSGO Cersei 2 o que pode ficar um pouco mais realista? Tá aí algo que descobrimos: a animação dos cabelos dos agentes. Que hoje no CSGO são. Estáticos. É um detalhe que na jogabilidade não altera absolutamente nada, mas que sim pode deixar o jogo um pouco mais realista. E não é apenas essa gente que tem o cabelo sem animação nenhuma. Todos os outros agentes do CSGO, homens e mulheres, o cabelo e barba são fixos. E isso vai mudar em todos, não só naquela gente em específico. O que acontece é que o teste estava sendo feito naquela skin de agente. Nova arma SG556. Sim, rapaziada, uma nova arma no CSGO pode estar chegando e isso pode ter relação nenhuma com a Cersei 2. Essa nova arma pode estar vindo em uma grande atualização, uma operação, por exemplo, e não especificamente vindo junto da Cersei 2. Afinal, esse tipo de update já aconteceu mais de uma vez em toda a história do CS. Quando o jogo foi lançado, não tinha, por exemplo, o revólver. O revólver foi lançado depois. O revólver R8 foi adicionado ao jogo em dezembro de 2015, mais de três anos depois que o CSGO foi lançado lançado de maneira oficial, assim como a MP5, que só chegou ao jogo em agosto de 2018. Então, assim, é comum a Valve, de tempo em tempo, lançar uma nova arma ao jogo para movimentar o meta, trazer aí uma nova opção aos jogadores casuais e profissionais. A SG-556 é uma variação da SG-553. Essa já está presente no jogo, hoje completamente fora do meta, porém é uma arma que há cerca de 4 anos passou por uma série de atualizações que a deixou no meta por bastante bastante tempo, quem não lembra quando a Valve Reduziu o valor da AUG e da SG E aí meus amigos Todo mundo começou a utilizar muita AUG E muita SG, e aí perceberam O quão forte elas eram, não é à toa Que a Valve foi obrigada a nerfá-las Né, hoje elas saíram do meta Completamente, não dá pra saber exatamente como Que essa outra versão da SG Seria dentro do jogo, porém pesquisando Na internet sobre essas armas Na vida real, o que indica é que A SG-553 Viria ou sem scope ou com um tipo de scope diferente Um scope daqueles quadrados, tá ligado? Muito comum no COD, por exemplo E aí começa a fazer um pouco de sentido pra mim Porque não há nenhuma arma no CSGO Com esse tipo de scope Eu acho que faz sentido, eu acho que dá pra preencher essa lacuna Enfim, ficaremos no aguardo Remake Mirage e Inferno Nesses vazamentos, temos ali algumas referências que indicam um remake nos principais mapas do jogo. No caso, a Inferno e a Mirage. Remakes que atualizariam nesses mapas texturas, a profundidade de algumas texturas, como tijolos, blocos e bancos. Uma melhora na iluminação em algumas partes dos mapas. E na minha visão, é possível relacionar isso com a Cersei 2. Afinal, não podemos esquecer que alguns meses atrás descobrimos que desenvolvedores do CSGO estavam jogando em alguns mapas com final S2 no nome, então eles estavam jogando, por exemplo, na D-Office-S2, esse final S2 em vários mapas, esse S2 provavelmente indicando um teste ou o port já concluído desses mapas para Cersei 2. E eu não digo nem tanto pela Inferno, mas, rapaziada, a Mireige e principalmente a Overpass são dois mapas muito antigos. São dois mapas que, em comparação a outros mapas do CSGO, mapas que foram lançados mais recentemente, são, sim, ultrapassados. Em questão de número de polígonos, acabamento... A Overpass, principalmente, só de você entrar no mapa e começar a visualizá-lo, quando você compara com uma Ancient, uma Nubes, Uma própria Inferno... Nossa, é muito clara a diferença, Overpass parece até outro jogo, um outro jogo mais antigo. Porém, rapaziada, essa relação aí desse remake da Inferno e da Mirage com a Cersei 2, eu estou teorizando, óbvio, teorizando, com motivos para acreditar nisso, mas, vazou, é comprovado que os desenvolvedores estão mexendo em alguma coisa na Mirage e na Inferno. Mexendo no quê? Repito, mudança ali em algumas texturas, alterando a profundidade dessas texturas e melhorando a iluminação de alguns locais dos mapas. uma parada que vazou, alguns arquivos encontrados indicam, rapaziada, que sim, poderemos ter uma versão beta da Cersei 2 sendo lançada e que obviamente, quem estiver utilizando a versão beta da Cersei 2, não poderá jogar com quem estiver utilizando a versão atual do CSGO, a versão da Cersei 1. Por quê? Eu vou explicar. Foi possível identificar, rapaziada, alguns arquivos que foram adicionados ao jogo com a função .dll. Esses arquivos .dll representam bibliotecas de dados. E essas bibliotecas de dados são acessadas por arquivos executáveis. Resumindo, isso nos faz pensar que, com a Cersei 2 sendo lançada, obviamente inicialmente ela será lançada como uma versão beta do jogo a Valve fez isso quando o novo panorama foi lançado em 2018, é óbvio que né, ela faria o mesmo com a Cersei 2 ou seja, por um tempo você poderia sim jogar o CSGO na Cersei 2, porém o CSGO na Cersei 1 seria mantido quando um usuário da Cersei 2 tentasse entrar numa mesma sala para jogar com um usuário na Cersei 1, ambos receberão um aviso de que não podem jogar juntos, devido à diferença de versão. Então, por exemplo, você está na versão teste, na versão beta da Cersei 2, e chama um colega que está rodando o CSGO ainda na Cersei 1, você não vai conseguir jogar para ele. Quando vocês tentarem puxar a sala, vai aparecer essa mensagem na tela. Isso é meio óbvio, mas é especulação. Esses arquivos .dll podem representar diversas outras mensagens, mas essa que eu falei faz muito sentido. Não? Foto Mode na Cersei 2. Hoje, quando você tira uma print no CSGO A print, ela vai bruta Exatamente como você tirou Caso você queira editá-la Colocar um pouco mais de cor Desfocar o fundo Caso você queira fazer alguma edição Seja a mais simples possível Você precisa fazer em um Photoshop Ou em algum outro software de edição Porque a Valve não te possibilita nada disso Quando você tira uma print do CSGO É aquela print do jeito que você tirou Da maneira que você estava vendo dentro do jogo E já era, óbvio Dá para fazer algumas gravações ações e algumas imagens utilizando alguns programas, como o Agalai. Mas a Valve em si, a Steam em si, mano, esquece. Porém, nos arquivos foram basados algumas alterações para fazer com que seu print fique profissional. Então, quando você tirar uma print do CSGO, talvez tenha ali a opção de você desfocar o fundo, deixando o boneco, né, o agente em foco, mudar o ângulo, a cor ou algo do tipo. Isso, mano, é comum em vários jogos. O CS está atrasado nesse ponto e é muito bacana. Muito bacana mesmo, principalmente pra quem cria conteúdo, para quem utiliza essas imagens de CSGO, para enfim, fazer ilustrações, artes, bacana acho bacana e faz muito sentido, enfim, rapaziada, esses foram só alguns vazamentos há outros também, caso vocês queiram eu posso trazer um outro vídeo, indo um pouco mais a fundo nesses outros vazamentos um deles é um sistema para gerar mapas aleatórios, um sistema chamado Smart Props, e um outro chamado Locator, basicamente, são dois sistemas onde um mapa, com uma geometria, uma estrutura base Seria preenchido de maneira aleatória Com vários objetos Edifícios, caixotes, portas, enfim Um monte de coisa Mas cada mapa gerado é diferente do outro A utilidade disso, não sabemos Talvez um novo modo de jogo Provável, não sei Caso alguém entenda do assunto e queira falar mais sobre esse tópico aí Nos comentários, será muito bem-vindo Enfim, rapaziada Lembrando, eu estou apenas reportando vazamentos Não há nada inventado Obviamente, algumas coisas Você precisa fazer interpretação E aí, a minha interpretação Pode ser diferente da sua, mas enfim As coisas mais interessantes desse vídeo Na minha opinião, no caso, a nova SG E o remake da Merende da Inferno Manos, isso ficou muito claro nos códigos Basta saber quando Em que atualização essas novidades virão Mas eu arrisco que ainda esse ano Teremos uma operação Ou início de 2023 Porém, já que ter lançado uma operação por ano Não sei se ela deixaria 2022 passar batido Veremos! Enfim, rapaziada Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal É muito importante pra mim, só lembrando, todos os Dias aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos novos. Então, se você curtiu um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, valeu. Eu rio vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!